Toró, o pinto ele tá sequestrado. Não sei onde ele foi para. Gata, para de levantar a culpa para mim. Gente, minha gata. Não parando com isso, senhorita? Vem cá. Vem cá. Gato, dentro do meu colo, tá me dando gatilho, você levantando esse cu pra mim, desce. Obrigada. F Pinto, já foi. Mais um Pinto, entendeu, que o meu gato some com ele. Porque ele é assim, ele gosta dos Pintos.